Muito bem pessoal, muito bem, estamos de volta aqui com você, né? Hoje para falar um pouquinho da dupla Júlio César e Marlene Olha aí, essa linda foto aí do CD Tributo a Jair Pires Que você está vendo aí Foi é, CD que eles gravaram aí alguns anos atrás é, Em homenagem ao famoso cantor Jair Pires, né? Conhecido nacionalmente E eles já não são de hoje que cantam também, nessa né? linda dupla que começou a sua carreira em 1980 pela gravadora Califórnia, é, gravadora Califórnia, é, para quem não sabe, né, gravava música sertaneja até os anos 60 e depois o senhor Mário Vieira, diretor, resolveu aí gravar os crentes, né? É música evangélica. Tá aí um dos primeiros discos que eles gravaram, não sei se em 82 ou 1980, quando eles começaram a carreira, é esta maravilha aí né é esta foto é uma relíquia muito grande ou de 80 ou de 82 não tenho certeza não mas é uma dessas duas datas aonde eles começaram carreira hoje em 2020 já estão com 18 discos lançados e 40 anos depois né é 40 anos depois que começaram segundo informações que temos eles eram namorados apenas né quando começaram a gravar e hoje, né, claro, marido e mulher já, já tem dois, dois ou três filhos. Dois filhos, né? É, provavelmente já é casado os filhos, né? Tá aí foto de um grande sucesso da carreira deles. Isso tudo vale a pena. É um dos vários sucessos, né, que foram vários, várias músicas que embalaram é, pelo Brasil. Uma época ainda que é, as gravações evangélicas não tinham a divulgação que tem hoje, né, em 2020... É uma época aí que até a televisão eles passam, nessa época não tinha nada, né? Apenas a Rádio Marumbi é, da, de Curitiba que divulgavam essas lindas gravações. Olha, tá aí, é, se eu não tô enganado aí, esse é o de 1980, né? Olha como é que eles estavam, bem novinho, é, olha, bem jovens ainda, né? Isso há 40 anos atrás, gente, olha só como que as fotografias, as imagens... É, faz aí um trabalho espetacular Esse de 1988 é, Foi onde a carreira deles explodiram no Brasil todo, né? Ficando conheci conhecido aí, principalmente nas igrejas pentecostais As Assembleias de Deus e outras, e outras né? É, ficando conhecido nos quatro cantos do país Cantando aí nos gideões missionários e outras festas importantes No meio evangélico, né? É uma dupla que realmente é, marcou a sua história nos anos 80 e 90. Agora é, é, essa é mais recente, né? pode se notar né? que já tenha, eles, os dois já têm alguma idade, é, estão bem conservados, é claro, né? mas já se nota que já, já tem é, um, a foto é um pouquinho mais nova, né? é algum algum tempo mais nova. Né? É, já pela Jussemar Produções, um selo que eles montaram. É, não durou muito tempo, né? Que, inclusive, já emplacaram aí uma nova gravadora. Depois da saída da gravadora califórnia, né? É a gravadora califórnia que parou os seus trabalhos no finalzinho de, dos anos 80. Aqui, já mais recente, eu não sei se é 4 ou 5 anos esse lançamento. Também muito bonita a capa, hein? É muito bonita a capa. Não conheço é, as músicas, mas eu tenho certeza que não deixou a desejar, né? Uma dupla que canta muito. É, escreveu sua história no mundo gospel Está aí um LP, né? a fotografia de um LP Que eles gravaram aí nos anos 80 é, Pela famosa gravadora California Está vendo ali o selo Essa gravadora fez muito sucesso Inclusive no começo da carreira de Milionário José Rico Foi a gravadora que emplacou é, Milionário, Milionário José Rico aí no Brasil né? é, O próprio Milionário José Rico começou por ela E depois ela começou a gravar evangélico onde eh, eles emplacaram outras gravadoras né, até o final da sua carreira. Muito bem, mas Júlio César e Marlene aqui com a, o selo Melodias do Rei, né, depois que saiu da gravadora Califórnia, ficaram algum tempo em selo particular, né, mas logo fecharam o contrato com a gravadora Melodias do Rei, do aparecido Eusébio, né, lá de, de Curitiba. Aqui mais uma vez um, é, a fotografia, de um dos grandes sucessos pela gravadora Califórnia. Aqui, mais uma vez, mostrando ainda, acho que repetiu, né? O sistema de fotos é, de um, um, um recente lançamento deles, né? Não sei quanto tempo tem, mas provavelmente 3, 4 anos no máximo. Não tem muito tempo não, né? Mas, enfim, é, parabéns, Júlio César e Marlene, né? É, parabéns a Júlio César e Marlene é, por esses 40 anos, né? que tem levado a palavra de Deus através dos louvores, não só para o Brasil, mas para todas as partes do mundo, né? Que Deus abençoe, continue abençoando essa dupla que reside lá na cidade de Sorocaba e ainda vive aí na presença de Deus, né? Que Deus abençoe grandemente, a você também que acabou de assistir esse vídeo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, nos ajude a manter esse trabalho, tá bom? Que Deus abençoe, tchau, tchau gente, até a próxima!